para uso da palavra o presidente da Central Colutas Luiz Carlos Prates É Obrigado companheiros, eu queria saudar a todos e todas, saudar as autoridades presentes, ao presidente Lula aos ministros, o Marinho e o ao Rui, aos deputados presentes, todas as autoridades, aos presidentes das centrais, a todos os sindicalistas. É, primeiro, uma retificação, eu não sou presidente da CSP com lutas, nós somos uma direção co colegiada, eu sou da Secretaria Nacional Executiva. É, me coube falar aqui sobre a repressão que sofre os sindicatos nos últimos anos. Os sindicatos sofreram, presidente Lula, nos últimos anos, uma repressão bastante intensa. Foram ameaças, assédio trabalhista, assédio eleitoral com compra de votos, demissões de dirigentes sindicais, inclusive prisões, como prisões do movimento social, prisões de lutadores. É... É preciso acabar com esses atos antissindicais que vêm acontecendo no país e vêm acontecendo em todos os locais. Não existe na iniciativa privada nenhum tipo de estabilidade de emprego. As demissões ocorrem a todo momento e principalmente atingindo dirigentes sindicais, ativistas, pessoas que querem lutar pelo direito dos trabalhadores. Por isso é necessário e vai estar na mão da presidência, inclusive, ratificar a Convenção 158 para impedir as demissões motivadas, para impedir as demissões sem justa causa. E também a repressão que acontece no campo, no movimento popular. É preciso reintegrar os dirigentes sindicais que foram perseguidos, porque dentro das fábricas e nos locais de trabalho não existe democracia. E é por isso que nós, trabalhadores, defendemos as liberdades democráticas, para poder lutar. Não aceitamos e repudiamos as tentativas golpistas ocorridas aqui em Brasília e em outros locais no último dia 8. A CSP com lutas, exige punição exemplar aos envolvidos, inclusive a expropriação dos bens dos financiadores, a começar pela clã do Bolsonaro, que deve ser investigado e preso. Não tem nenhum sentido qualquer anistia a esses golpistas. O nosso rechaço a esses atos se dá exatamente pela necessidade de defender as liberdades democráticas importante na luta dos trabalhadores mas também senhor presidente não significa um apoio ao governo e a essas instituições a csp com lutas mantém a sua total independência e autonomia e vai continuar mobilizando os trabalhadores que vivem uma situação de vida cada vez pior em particular os negros as mulheres e os setores oprimidos nós entendemos que, sem romper com esse sistema capitalista, não é, preciso, não é possível resolver os problemas do nosso povo. Defendemos uma saída socialista para o nosso país. Defendemos a revogação integral das reformas trabalhistas, da reforma da Previdência. Defendemos o cancelamento das privatizações, inclusive da Petrobras. E, inclusive, agora, essa privatização fraudulenta da Eletrobras, que foi feita pelos mesmos três bilionários, três bilionários que patrocinaram o rombo das americanas. Valorizar o salário mínimo, que deveria, segundo o Diese, ser seis mil reais, para seguir simplesmente a Constituição brasileira. Acabar com o teste de gasto. Deixar de pagar a falsa dívida pública Que consome mais de metade do orçamento Inclusive para poder pagar o piso nacional da enfermagem Imediatamente, esse setor que tanto lutou pra, durante a pandemia Para terminar, senhor presidente Nós entendemos que somente a mobilização dos trabalhadores É capaz de promover as mudanças necessárias E por isso nós precisamos Liberdade, liberdade para lutar, liberdade para se organizar, liberdade para constituir comissões de fábrica, liberdade para ter sindicatos livres, liberdade dos trabalhadores para colocar e fazer o seu próprio projeto. Por isso, fim aos atos antissindicais, liberdade para os trabalhadores.